Salve, salve meus nobres, bem-vindos à Taverna, eu sou o Colosso e hoje o vídeo vai falar de um assunto que vai mudar tudo na internet. É o seguinte, pessoal, vai afetar não somente quem está assistindo esse vídeo agora, mas afeta também galera do Instagram, Facebook, Twitter, basicamente qualquer rede social poderá acabar. Não é exagero. Vamos para o vídeo que eu vou explicar para vocês. Então, pessoal, o vídeo de hoje é pra gente especificamente falar do tal do artigo 13. O que que é o artigo 13? Ele foi, gente, nesse 12 de setembro desse ano, aprovado no Parlamento europeu, que aconteceu lá numa reunião na França. Então, já foi aprovado no Parlamento Europeu, ainda será novamente votado após ele sofrer algumas modificações, ajeitar a redação do artigo 13, basicamente, e voltará a ser é, votado. Ok, pessoal? Mas o que é o artigo 13, afinal de contas? Não é basicamente só um artigo, pessoal. São vários. Tem um artigo 13, e o artigo 11, que são os principais que estão deixando a galera, principalmente da Europa, de cabelos em pé. E quem tem noção do que, que é o artigo, cara, também está ficando preocupado aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo, pessoal. Se isso virar uma tendência e se realmente for aprovado lá... Na Europa e virar lei poderá demorar aí até dois anos, contados a partir de, do início de 2019, agora, para que isso torne lei dentro dos países especificamente, tá? Por enquanto, tá no âmbito europeu. Mas o que que muda, gente? Hoje, a nossa lei basicamente a gente usa o Fair Use, que é o que vocês estão vendo aqui, ó, opa do lado de cá. Vocês estão vendo esse Super Mario que está aqui, certo? Eu estou fazendo uso da imagem da Nintendo para compor o meu cenário. Isso se chama Fair Use. Eu não tenho que pagar direito nenhum, a Nintendo não vai me processar por causa disso. Não, não, não tem motivos nenhum que eu estou quebrando alguma lei de copyright, que são os direitos autorais. Ok, pessoal? Hoje funciona dessa forma. Se eu, por acaso, nas minhas lives lá, vocês adoram me ver dançando, tan, tan, legal, né, gente? O YouTube me manda uma mensagem, ó, você usou a música de fulano, qualquer monetização do seu vídeo irá para ele. Cara, já tá justíssimo, eu estou usando a música de alguém para trazer é, pessoas para me assistir. Beleza, eles já estão sendo protegidos. Então, pessoal, o artigo 13, o que, que vai mudar especificamente? No artigo 13... O que mais pesa é o seguinte, gente, hoje, se o, o, o, as pessoas que eu já usei as músicas, que eu dancei e tal, quiserem me processar, eles podem, eles vão ter que processar o Colosso. Não vão processar o YouTube porque o Colosso usou uma música deles. O artigo 13 muda isso. A partir do momento que ele for realmente virar lei, o músico, a empresa que... Quiser processar a rede social, não somente o YouTube, tá, gente? Poderá processar a empresa. Ou seja, galera, imagina o YouTube ser responsável por milhões e milhões de vídeos que estão sendo postados no exato momento que você está vendo esse vídeo. Tem condições, galera, de você conseguir filtrar 100% das imagens. Eu tinha que acabar com todo o meu cenário. Eu tinha que... Basicamente, deixar uma parede aqui sem nada, gente. Porque todos, todas as coisas que estão aqui atrás têm direitos autorais. E se essas empresas quisessem, a partir do artigo 13, processar o YouTube, ou eu posto uma foto no Facebook com o meu cenário, eles processarem o Facebook porque eu estou usando a imagem, eles vão poder. Então, qual que é o perigo disso, gente? O, o, o assunto está muito evoluído na europa e o youtube a ceo do youtube já deu uma declaração que falou que se o artigo 13 realmente for para frente virar lei as operações no youtube na europa vão acabar vão ser extintas ou seja milhões e milhões de canais lá na europa estão completamente malucos de cabelo em pé porque isso vai acontecer gente pensem em vocês você é o dono do youtube você que está me vendo agora aí eu eu Colosso, desculpa, posta um vídeo falando de qualquer assunto e que tem uma marca registrada. Ah, o Colosso hoje vai analisar um celular aqui da Motorola, o Moto G6, aí a Motorola vai processar o YouTube. Vocês teriam coragem de deixar o meu vídeo no ar, gente? Quantos colossos não tem fazendo a mesma coisa, gente? Então é preocupante, não, não é só YouTube. Os memes, a gente faz memes com Super Mario, memes com, com vários jogos, várias coisas que tem marca registrada, certo pessoal? Então tudo, galera, tudo pode vir a acabar. Não é exagero, isso é sério. Porque se vocês têm que colocar uma coisa na cabeça, é infelizmente, galera, o mundo é um mundo. Não, não sou contra o capitalismo, gente, de forma alguma, não entendam isso. Mas o mundo é um mundo capitalista, as empresas querem ganhar dinheiro, ponto. Se elas vê, enxer, se elas enxergarem o artigo 13 como uma forma dela ganhar dinheiro em cima de YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, porque está divulgando a marca deles sem a permissão, porque usuários estão divulgando a marca deles sem, sem permissão, eles vão processar para ganhar milhões e milhões de em, em, em, em processos na justiça, pessoal. Até, pessoal, deixa eu falar para vocês. Você está lá na praia, você vai passear no shopping, você tira uma foto lá no shopping e atrás tem um McDonald's. Galera, o que, que vai acontecer? O que vai acontecer? É que na hora que você postar a foto com o McDonald's ao fundo, a rede social que você postou vai ser processada pelo McDonald's, o uso da marca sem a, a devida permissão. Mas vamos falar quem que tem interesse nisso. Galera, depois que a gente teve essa evolução nos últimos 15 anos pra cá, da internet, quem que perdeu mais com isso, galera? Sem dúvida nenhuma, foi aquela velha mídia que faz as novelas, faz os programas de TV, a TV aberta, até a própria TV paga perdeu demais com a internet, galera. Um exemplo, foi publicada agora em maio desse ano uma reportagem que a Globo perdeu, que é um... 30% da sua audiência nesses 15 anos. Então, uma televisão em cada três não assiste mais Globo. Quantos milhões em propagandas a Globo está perdendo para é, é, Facebook, YouTube, Twitter? Cara, é assim um prejuízo para eles, inestimável. E isso está acontecendo também na Europa. Então as grandes emissoras. Os, os detentores do poder, gente, estão agindo, cara. Vocês falem pra mim, galera. Vocês, fora nós aqui que estamos falando sobre o assunto, é, a, a mídia independente, vamos dizer assim, fala pra vocês do artigo 13, o que, que vocês já viram na mídia tradicional a respeito disso, gente, de uma mudança tão grande e gigantesca? Basicamente nada, eu não vi. O que eu vi é do, dos canais que eu sigo, que foram postando isso, um, um, um, um, o Juan, meu sobrinho, me indicou esse tema de vídeo. E foi assim que eu fiquei sabendo do artigo 13. Então, gente... Vou falar para vocês agora a conclusão disso tudo. Concluindo esse assunto para fechar o vídeo, não ficar muito longo, mas é muito importante que a gente se una, gente. Conclusão: se a gente não fizer alguma coisa, algum tipo de baixo assinado, de protesto, para ajudar a galera lá da Europa, tem a, a, vários baixos assinados aí rolando na internet, galera. Procurem saber lá na Europa o que está rolando. Eu já assinei alguns abaixo assinados para tentar ajudar. Não sei se vai dar, mas pelo menos não, não me custou nada. A gente tem que fazer alguma coisa, senão esse negócio vai vir parar aqui. A gente sabe disso, galera. É, é Igual até o próprio Felipe Neto falou num vídeo que eu assisti dele, cara. No dia que esse negócio ganhar realmente uma força estrondosa lá na Europa, é, tiver uma evolução a ponto de virar lei, eu não dou seis meses para esse negócio estar aqui no Brasil. Vocês lembram daquela conversa, pessoal, da, da, de limitar... A quantidade de dados que a gente podia consumir por mês numa internet. Aquilo lá eles querem ceifar a nossa oportunidade de ver um Netflix, ver um YouTube, as coisas que a gente gosta, para voltar a ver a porcaria que eles passam na televisão. Me desculpe a, a, o, o, o jeito de falar, gente, mas não tem outro jeito de dar o tom para uma notícia dessa que não seja algo assim alarmante e meio que desesperador, gente. É muito sério, depois que virar lei, é difícil voltar atrás. Então galera, conclusão, se unam, vamos junto para poder acabar com essa história desse artigo 13, isso é muito arriscado, é muito perigoso, quantos youtubers bacana lá na Europa vão ficar com os canais destruídos basicamente e YouTube não vai correr risco de ficar mantendo as operações eu volto a falar a CEO a CEO do YouTube já falou vai encerrar as operações de vídeo de upload de vídeo lá na Europa beleza galera espero que vocês tenham entendido eu não entrei no detalhe do artigo mas basicamente está ligado aos copyrights de conteúdos que você não é o proprietário tá bom um beijão para vocês, compartilhem esse vídeo que o assunto é muito importante. Tchau, tchau, galera!